Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e, juntamente com o professor Joás, nós estamos aqui tratando sobre o livro de Daniel, do profeta Daniel. E nós chegamos no capítulo 5, ainda lá né, no tempo da Babilônia, o banquete de Belsazar. Vamos falar desse banquete onde aconteceu uma coisa muito... Sinistro, sinistro, né? sinistro é, assustador, é, né? Assustador. <risos> extremamente assustador. É, o rei... Belsazar estava lá, em festa, né, ele já tinha, na boca do outros já tinha falecido, partido, aqui há outro rei, talvez um corregente, né, não vamos aprofundar nesse assunto, mas esse Belsazar estava lá, ele estava dando festa, e ele mandou buscar os utensílios do templo do Senhor, e usou esses utensílios lá nessa festa. É. É, o rei, seus novos suas mulheres, seus concubinos beberam nas taças. Então, enquanto bebiam, louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E, de repente, apareceram dedos de mão humana. E parece que foram só os dedos, né? Os dedos mesmo escreveram. Dedos de mão humana, só os Imagina dedos. Imagina que cena, né? Que cena. E... Né, esses dedos, começou né, a escrever, ela escrevia. E o rei observou a mão enquanto ela escrevia, seu rosto ficou pálido, ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam no outro e suas pernas vacilaram. E ele mandou chamar os sábios, porque ficou uma escrita ali, né, e mandou eles traduzirem o que é estava que escrito ali, eles não sabiam. Eles ficaram muito alarmados, não conseguiram traduzir. Aí até que a mãe, né parece que a mãe desse rei, lembrou ele de Daniel. E ele mandou buscar Daniel. E Daniel traduziu o que estava ali. O que estava que ali? O professor só fez um resumo do capítulo 5. É, um resumo bem interessante. Né? Estava eu, eu, escrito ali três palavras né, que traziam uma sentença que ele não estava entendendo bem. O, que, o que, que era, qual era a mensagem, né? É, e mandou chamar alguém que tem essa capacidade de interpretar esses enigmas. Mas é, eu acho muito interessante esse de repente aí, né, no versículo 5. De repente. É, eles, eles se sentem muito confortáveis para festejar, né? É, o rei, né, o, o principal regente mesmo, não está. Né? e eles se sentem muito seguros, muito à vontade, e vão buscar no, nos utensílios que foram trazidos do Templo de Jerusalém. O né? Colosor trouxe, é, mas nunca tocou neles, fez né? tipo de Deixou coisa. eles lá em algum canto guardado, né? E, e eles, não, nós estamos seguros, nós estamos bem, vamos, nós estamos aqui na, nessa, nessa festança, Vamos lá pegar os utensílios, vão beber, mas vão beber com classe, na taça de ouro que veio lá do Templo de Jerusalém. E aí foi, trouxeram esses utensílios e aí vem essa sentença, de repente, né? De repente apareceram uns dedos de mão escrevendo na parede. É interessante a palavra aí, né? O aramaico, né? Não demorou muito tempo, foi na, me, na mesma hora, no mesmo instante, né? Num curto espaço de tempo entre eles trazerem os utensílios e a mão começar a escrever. Então é, é como se houvesse uma taça da ira de Deus que tivesse enchendo, enchendo. E naquele momento que eles estão com as taças do tempo, né? Que momento transborda. Aí não, não tem mais não tem mais tempo para para consertar. E fazer uma pergunta, não era hora deles festejarem também? Porque havia um cerco pois em volta é. de ba da Babilônia. Eles estavam se sentindo muito tranquilos, né? Muito tranquilos, com outra nação querendo invadir eles. Fazer esse. uma festância dessa. Muito tranquilo, né? É. E aí, aí, o que a mão escreve é a realidade que eles não perceberam, né? Que eles não estão tão seguros assim, né? que eles não estão tão, tão tão bem assim, isentos de problemas assim, né, as palavras lá, mene, tequel ufarsim, né, é, traz, traz essa ideia de que é, eles foram julgados, né, foram pesados, é, é, o julgamento tem essa ideia, né, a própria imagem de justiça traz a balança como um símbolo, né, é, e eles foram achados em falta, né, foram vistos como injustos. É, e aí o reino dele seria tirado, dividido né, e entregue a outro. Não tem segurança, não tem tranquilidade. Né? Esse reinado acabou. Acabou. É tipo, <risos> tipo contado, contado, pesado e agora dividido. Acabou. É. Era essa a mensagem, né? Foi pesado na balança de Deus. É. E, e foi, foi achado e em falta. falta. Que dureza, né? E nessa mesma noite, o rei morreu. É. Porque nessa mesma noite, Dario, o meu invadiu. invadiu ele desviou o curso do Eufrates. Não sei se é do Eufrates. Me parece que sim. Do é. Eufrates, ele estava ele desviando um curso de um rio e eles lá na Babilônia, dentro dos muros, não perceberam. E através é. desse curso, porque eu acho que as, as muralhas da Babilônia não tinham jeito de ser ultrapassadas, ele conseguiu entrar, invadiu. Isso estava... Pro... Eu vou abrir o texto aqui, Isaías 21 estava profetizado né, pelo, pelo profeta Isaías 150 anos antes disso acontecer, né, Isaías já tinha dito que isso ia acontecer é, é, capítulo 21 sentença contra o deserto do mar, como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto da horrível terra dura visão me foi anunciada o pérfido procede perfidamente e o destruidor anda destruindo sob o Sobe, ó elão, tia ó média, já fiz cessar todo gemer, pelo que os meus lombos estão cheios de angústia. Dores se apoderam de mim como os da parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia. E aí ele vai é, falar de mesa, vai falar de festa, né? E aí vem a sentença no verso 6. Assim disse o Senhor. Vai, põe o atalaia e ele que diga o que vi. Quando vir uma tropa de cavaleiros de dois a dois, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente durante o dia, e da guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de dois em dois, do jeito que o Senhor falou. Né? E aí, é, ele vai falar de um povo que vai ser debulhado. Né? É, Isaías está profetizando a queda, da a queda da Babilônia. 150 anos antes de da acontecer a grande Babilônia de, de, de acontecer. A cabeça de ouro. 150 anos antes. Então, é, é, Deus nunca é pego de surpresa. Né? Eles estavam lá festejando, achando que estavam seguros. É, mas Deus já tinha visto as abominações que eles vinham fazendo, né? é, os sofrimentos que eles vinham infligindo ao povo, né? principalmente ao povo de Deus, o povo eleito, e Deus deu um basta. Né? É, Deus falou, agora chega. É, e aí Deus trouxe um outro povo para trazer juízo sobre Babilônia. Aí começa o reinado que a gente fala que é do peito e dos braços, o reinado de medo prato. Persa, medo peito. Né? Você vê que Isaías chama eles pelo nome, né? Fala de média, fala de... Isaías chama... Ah, é, é, é, é, é, até mesmo o governante, né? O governante. É, é, é impressionante, né? 150 anos... anos ele fala é, o nome dele. É. Então é muito interessante. Deus, um, Deus, ele... Ele intervém na história quando ele quer, porque ele já conhece, né? O final, ele já conhece. É, ele ele é presciente qualquer coisa que venha acontecer no mundo dos homens ele já ele já viu acontecer né na sua eternidade o professor a arrogância que era tão grande porque como que você vai festejar se você corre se você tem uma ameaça eminente a acontecer a ameaça tá lá que segurança é essa que arrogância é essa a arrogância é muito grande né e achar que é indestrutível impenetrável, impenetrável. Né? E... Só para o né? É. Como festejar diante de uma grande ameaça? E é. acabou que na mesma noite tudo acabou. Não passou nem um dia, dois, um mês, um ano. Foi tudo na mesma noite. É, professor, você quer falar mais alguma coisa sobre esse capítulo? Gente pode sobre, sobre Daniel, né? É, a gente quase nem falou nele aí, Fazendo. mas ele, ele é lembrado. Ele já, ele já está na sua velhice. Sim. É, a gente até agora viu ele na sua juventude, né? Chegando lá e tal. E agora ele já está velho, já está na sua velhice. E ele é lembrado como alguém é, sobre quem repousa o Espírito de Deus. Alguém que ainda tem a revelação. Alguém que ainda tem a sabedoria de Deus, né? É, e é interessante que não só isso, né? Ele, você vê em Daniel aí... É, disposição em servir. Sim, ele foi. na no... Ele está é, velho, ele é chamado, ele se apresenta prontamente, né? É, você vê é, coragem, né? É, e você vê nessa coragem de Daniel que ela vem da autoridade espiritual que está sobre a vida dele, né? Ele, ele quando chegou na Babilônia ele propôs não se contaminar e você vê ele nesse momento de feliz que a autoridade espiritual é a mesma, porque ele ainda tinha a mesma proposta no coração, né? Não se contamina. Não se contamina. Isso é uma pregação e tanto para nós, né? Aqui ele já era uns 80 anos por aí, né? É, já estava idoso. E ele tá, foi né? bem jovem, né? Bem jovem para a Babilônia. Bem idoso. E Daniel não se contaminou, né? F falou, e o que ele falou, a sentença era pesada, ele não tinha medo, né? porque é. como você dá o rei uma sentença pesada dessa é. e mesmo assim o rei ainda para vestirem né Daniel com o manto vermelho puseram uma corrente de ouro no pescoço ainda proclamar o terceiro a importância no governo do rei mas Daniel não... mesmo com a mensagem dura dessa né contou pesou dividiu é. Contou, são, contou, e contou mais uma vez. Contou, são, contou, é, pesou e dividiu. É uma mensagem dura, né? E mesmo assim, perceberam a autoridade espiritual que está sobre a vida de Daniel e o que o que ele está falando é. vai acontecer. Porque né? <risos> sobre ele está a sabedoria do Eterno, né? É muito interessante. Muito interessante. E aqui no 6, a gente já sai do Império Babilônio. Agora, né já tinha a cabeça de ouro caiu. Agora a gente entra no reinado de Prata, o reinado Medo-Persa. E aqui fala do Daniel, aí começa já com Dario, né, o rei Medo. Daniel na cova dos leões. Hum. É, Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. E colocou três supervisores sobre eles, dos quais um, é, dos quais um era Daniel. Sim. Dani, né, Dario usou os próprios sábios que tinha ali para governar ali, porque é. cada, cada, cada império tinha um jeito de lidar com o com outro império que ele acabou de conquistar. Né? Cada um lidava de um é. jeito. Talvez outro conquistador, né, é, com sua filosofia de poder, chegaria e ou mandaria aqueles que estavam ali naquela corte para longe, ou mataria, todo ou mundo. Ou mataria todos. Né, e colocaria a sua corte, né, os seus cortesãos, né, é, mas é, é, a Pérsia né, era diferenciada nesse sentido, né, enxergava o poder de outra maneira, né, até porque era um, um povo misto, né, é, e aí a, era mais tolerante à diferença, né, era mais tolerante com os diferentes, né, com imigrantes, como era o caso de Daniel. Né? De Daniel. Por mais que já estava muitos anos na Babilônia, né, Daniel é um estrangeiro. Sim. Né? E ainda ainda assim ele é nomeado um desses é, governadores né, do, do Novo Império, do Segundo Império, que Daniel mesmo tinha visto naquela visão Aquela... da grande estátua. Né? Ele ainda ia participar desse Segundo Império, né? é. pegou o primeiro, Aí fala assim que, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas é, por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. E diante disso ocorreu uma coisa que é muito comum, né, até nos dias de hoje, inveja, ciúmes, busca pelo poder, Poxa, perda de poder, é... hã? Inveja é um, é um mal antigo né, um mal na humanidade. Um mal muito antigo, né, professor? É, e, assim, desde, desde o começo da história humana, né, quando a gente olha para Caim e Abel, né, é, o próprio Deus chamou a inveja de um monstro que estava à porta do coração de Caim. Né? É, quando Caim viu, viu Deus sendo favorável, né, Deus observando mais de perto a oferta de Abel, e, e não viu a mesma disposição de Deus com a oferta dele, ele sentiu inveja. né? É, e Deus chega para ele com essa com essa advertência, ó. o pecado jaz à porta, você deve dominar sobre ele. Se você proceder bem, você vai ter força para vencê-lo, para vencer esse monstro, para vencer essa inveja. Né? Então o segredo está numa disposição em fazer o bem. Né? Eles falam um, hoje muito assim, inveja mata, mata é, mesmo, né? Nenhum de nós está isento de, de, de, de, do monstro, Sim. da inveja. Ninguém, né? Ninguém está isento. É, a, a carne, é, ela se converte por último, né? É. É, mas é, há dentro de nós né, força suficiente para pelo menos se dispor a se fortalecer mais contra o monstro. E aí a gente é capaz de dominar o monstro. Né, de subjugar o monstro e fazer dele né, é, irrelevante. E aí a inveja vai embora. E a gente é. consegue controlar. Professor, a gente vai voltar nesse assunto aqui a pouco, após o intervalo. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga.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 Estamos de volta comentando sobre o livro do profeta Daniel. Nós já estamos lá no capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Professor, o senhor tá estava encerrando falando da inveja, né? Que é um monstro. A é, gente falar que é um monstro que assombra todos nós, né? E, mas o, o Criador nos dá é, sabedoria, né? meios, ferramentas para lidar com esses monstros e vencê-los, né? E vencê-los. E Daniel aqui criou uma certa inveja. É. Daniel era tão bom no que fazia, né? Buscava excelência em tudo. em tudo. E aí, como fazia com excelência, era difícil de superar, né? Achar e um achar o erro, né? Aí, aí quem tava em volta era picado por esse monstro aí, né? Era, era mordido por, essa, por esse monstro e a, acabaram tramando contra Daniel, né? O que, que nós vamos fazer para para acabar com ele, para tirar o que está nos atrapalhando, né? E olha que quando os próprios inimigos testificavam sobre a honestidade dele, jamais, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Acontece, as, acontece hoje ainda, né? É, a gente tá, a gente tem estudado aí até na EBD, né, sobre as sutilezas do inimigo das nossas almas, né? É, contra nós é, a gente se, se se a gente aprofundar a nossa pesquisa sobre é, os males que nos assolam né, a gente percebe que há uma trama né, onde é, os que nos querem destruir até estudam os nossos hábitos a nossa cultura, a nossa filosofia e até se infiltram em nosso meio para tentar nos destruir é, é o que eles Olha, não tem jeito de destruir Daniel, a não ser pela cultura e pela religião dele mesmo, né? pela ele, lei dele. Ele não vai deixar de obedecer a lei dele, né? do Deus dele, ele é. não vai. E aí eles são tão sagazes né, que eles olham para os dois lados. Né? Eles olham para Daniel né, e vamos, vamos é, observar a lei dele, aonde que a gente pode é, derrubá-lo né, com a sua, sua própria lei. E olham para o rei, né, veem que é alguém vaidoso. Né? Então, nós vamos, nós vamos aproveitar da vaidade do rei e da lei de Daniel. E nós vamos juntar as duas coisas e vamos de, derrubar ele. Vamos derrubar. E assim eles fizeram. Foram até Dari. Né? E fizeram lá um acordo que tinha que enviar um decreto. Falando que durante 30 dias todo mundo tinha que orar só pelo rei Dari. Oh, Somente uhum. pelo governante. E a a Pérsia, né, a, ali, a, desse reinado era um pouco diferente da Babilônia, porque quando era selado, acho que com o um anel lá, a, a, o decreto do rei não podia ser... Não volta atrás, não nem volta, por ele mesmo. Nem por ele mesmo, não é. voltaria atrás, não seria revogado. É. E aí, é, é, você vê como que, qual o nível de vaidade da pessoa, né? Qualquer um que precisar de qualquer coisa só vai poder pedir para mim. É, é uma vaidade, né? É, e eles chegaram com esse argumento e ele já Caiu. já colocou o um selo. Já colocou o selo e. Quando Daniel percebeu né, que estava selado, ele falou, agora não tem mais o que fazer. Aí eu vou fazer o quê? Né? É, você vê no, no verso 10 né, do capítulo 6 que ele tem um costume de orar três vezes ao dia. Sim. Aí você vê. Com você as vê, janelas, né, é, começa, começa o verso 10, ele, ele, ele constatando isso, né? Foi assinado foi selado, não tem o que fazer. Aí você pensa que ele vai parar com o seu costume de muitos anos, de orar, janela aberta, voltado para Jerusalém. Agora tem uma lei que me proíbe de fazer isso. Aí não. Ele, como de costume, isso é frisado no texto. Como de costume. Então quer dizer, a janela é fechou, não. Ele abre a janela, nove é, horas da manhã, meio-dia, três da tarde, e ele fala com Deus nesses horários Costumeiramente, como sempre fez, Trezes não é um decreto um que vai mudar o meu costume com o meu Deus. Então, assim que né, eles ficaram vigiando, e a hora que viu Daniel orando, foram fazer o quê? Fofocar para o rei, né? Tudo que eles queriam. Foram lá e falavam: Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? e o rei logo responde, que o rei não sabia quem era, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada então disseram, Daniel um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos ao rei, nem ao decreto que assinaste, ele continua orando três vezes por dia quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel, até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo esse rei não imaginou também a burrada que ele tinha feito, quando viu que era Daniel. É, e aí a gente, a gente percebe um monte de coisa, né? como que a integridade tem suas recompensas. Né? O homem íntegro será amigo do rei. Né? É, Para o rei é difícil né? é, cumprir a própria sentença, porque Daniel é um homem íntegro. Né, é um prejuízo perder a amizade de alguém assim né, mesmo para alguém que é o rei o governante mundial da época né, é, então, e, e também a gente percebe mais uma vez né, a sagacidade dos invejosos né, é, vamos pegar ele na lei dele aí o que, que eles fizeram? foram lá buscar a lei dele viram lá em 1 Reis 8 né, que é, havia, havia uma promessa até para quando alguém passasse por qualquer dificuldade, né? quando com seu coração se voltasse para aquele lugar, para aquele templo que tinha sido construído por Salomão, né? é, o Deus do céu o ouviria, de acordo com a sinceridade do seu coração e atenderia o seu clamor. E você vê o próprio salmista Davi, né? pai de Salomão, que inaugurou esse templo, ele no Salmo 55, no verso 17, ele diz que faz isso, ora três vezes ao dia. Né? Nove da manhã, meio-dia, às três da tarde. Lá no Salmo 55. Você vê que os apóstolos faziam isso lá em Atos. Né? Atos 3, né? você vê que os apóstolos tinham esse costume também de orar três vezes ao dia. Né? É, você vê nesse, nesse último momento de oração, é, é, Paulo e Silas indo é, ao templo né? na hora nas três da tarde a hora nona né para orar né para falar com Deus então tinha esse costume desde muito tempo atrás até muito tempo depois então eles pegaram um costume que era forte né no povo de Daniel e se aproveitaram disso né observar o próprio Daniel todo dia né nove da manhã a janela está aberta e a gente ouve ele fazendo aquelas orações lá então é aqui que a gente vai pegar ele oração. Ninguém pode pedir nada a não ser para o rei. rei. E aí, por mais que o rei tentasse salvar o seu amigo, né, gastou um tempo tentando, mas ele não podia revogar. Né? Talvez se fosse no reinado da Babilônia, Nabucodonosor, ele podia simplesmente jogar esse pessoal para assim, não vou pôr Daniel, não vou para vocês, ele podia decidir. Mas aqui, nesse reino Medo-Persa, não tinha jeito. É, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E, e Daniel, talvez o né, professor Daniel, achou mais perigoso ficar sem orar né, do que cumprir <risos> <risos> o decreto. Provavelmente, né? O que, que aconteceu? Quando, como o rei não foi possível livrar, é, né, buscou Daniel, lembra-te, ó rei, de que, segundo as leis dos médios e do, é, do PS, nenhum decreto é de tu, rei pode ser modificado. Então o rei disse, então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E fecharam a cova. E aqui vai falar que o rei, tendo voltado a palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença e além disso não conseguiu dormir. Posso falar que o rei jejuou por Daniel? É, é o, é o que parece aí, né? É, ele ficou perdeu favorável, o sono, perdeu o sono, né? um amigo que está... Festividade é. podia ser feita na sua presença. E aí ele, fica, ele se entristeceu mesmo, ficou né, num, esta, num estado depressivo, né? Depressivo. É, está perdendo alguém de muito valor, né? É, mas é, a fé de Daniel que... Que é... Que sobressai nesse ponto aí, né? E, e faz, é, logo alvorecer, <risos> logo alvorecer, o rei estava... Foi lá, não esperou nem não uhum. esperou nem o dia... Arraiar, arraiar mesmo, né? Foi, começou a clarear um pouquinho e já foi lá. Levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Ele ainda exaltou a Deus, a né? A gente, Sabe, é que né? <risos> Servo do Deus vivo. Aí ele, Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal, a, mal algum, ó oh, rei. Já pensou, né? É... A gente não sabe a fé desse rei, mas é, a gente está conjecturando aqui que ele jejuou e fez vigília. Fez vigília. Ele não conseguiu dormir de tão e, e assim... Nem sei se foi, ele orou, na, né? foi na oração das cinco, né? Pra, foi na alvorada, não hora. Na orada, né? Foi lá para ver, né, no primeiro momento do dia, foi lá para ver se o Deus de Daniel... Esse homem, né? e talvez então, tu... tenha demorado o jeito dele, não. Ele ele ele não dormiu, ele passou as vigílias em claro. E, Sem comer. E assim, de jejum, e ele sai é, com o objetivo traçado de, quem sabe, o Deus de Daniel não livrou ele. Então, é, esse rei parece ter uma fé que, assim, falta hoje em muitos cristãos, em muitos crentes, né? Ele tem uma fé. Poxa vida, um, alguém inocente está sendo condenado por, por um erro que eu cometi, né? Uma, uma é, verdade. É, então, é, e ele serve um Deus que já o livrou outras vezes. Quem sabe esse Deus dele não livra ele agora. Esse ele ca, sabe que é o esse, Deus cara vivo, tem, né? esse cara tem uma fé, né? E ele sabe que é o Deus vivo, porque os é. outros não são. Quanta fé alguém precisa ter, né? Pra, sabendo da, da ferocidade dos animais sabendo da fome que eles devem estar, que estavam, que eles mantinham esses animais presos e com muita fome. Com muita fome. Dava pouca comida para, realmente, né, quando tivesse que punir alguém nesses níveis... Era é, só julgar. Nem chegava lá embaixo direito, né? É, então, é, alguém que sabendo disso, né, lançou um homem lá no outro dia, e agora de manhã vai lá e chama, Daniel, você está aí, Daniel? Né? Esse homem tem fé demais, assim, ao meu ver, né? ele tem muita fé. E a fé dele foi recompensada. Né? Foi recompensada, porque ele... É. E Daniel estava lá e fala que o rei se alegrou muito e ordenou que tirasse Daniel de lá. E quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo os leões, os atacários despedaçaram todos os seus ossos. Forte isso! Com quanta fome esses bichinhos estavam para famílias inteiras lançadas lá e antes de chegar no fundo já não, não tinha mais nada? Não tinha mais nada. quanta fome esses bichos não estavam? Então é... é... Eles abriram a cova para o servo de Deus e depois eles mesmos acabaram lá dentro. É. E há provérbios que dão conta disso, né? Então. É. E a gente vê Hebreus 11, né? É, o escritor dos Hebreus, lá no verso 33, fala de Daniel como herói da, da fé, fé, fé, né? É. É, teve heróis que fecharam bocas de leões. Né? É, a fé foi tão grande que a, produziu esse efeito, né? E depois desse, ainda, é, o rei ainda fez um edito, né, um decreto, que falava assim, é, e mandou que viasse a todos os domínios do império, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverencie o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E, e, e assim, interessante que o rei tem uma teologia boa também. Tem, ele, <risos> né? ele reconhece quem é, é. é. Diante desse Deus aí cabem duas coisas para começar, né? tremor e temor. A teologia dele é boa, né? É, esse Deus não é como os outros ó. Ele livra e ó, até de boca de leões Ele tá falando, não está falando de leão qualquer é Leão que está tão faminto Que se cair famílias inteiras ali Nem chega no, no fundo né, Antes de cair já, já acabou né, Então é, ele reconhece a soberania desse Deus né, A grandeza desse Deus O poder desse Deus Para livrar e para punir né, Por isso temor e tremor então, é, tem uma boa teologia uhum. e faz uma pregação boa também. Faz. Não tem Eu acho Deus que como esse. É, é, é, temos o um resultado da fé do Daniel. Né? Deus foi glorificado. Imagina que isso não testificou em Daniel, no próprio rei, nos, nos súditos do rei, em todo o povo. Porque a história deve ter se espalhado O exercício genuíno da fé da de Daniel né, provocou essa essa cadeia de, de eventos, né, que foram uma pregação pública da fé de Daniel, do Deus de Daniel. Né, foi uma pregação pública de que esse Deus não é como os outros. Né, Ele é, um testemunho muito forte né, do, do, do Deus verdadeiro. É, e Daniel foi instrumento para isso. E aqui fala assim, né, depois, assim Daniel prosperou durante os reinatos de Dario e de Ciro, persa. E aqui se encerra o capítulo 6, depois nós vamos dar início ao capítulo 7. E o livro de Daniel tem 12 capítulos, né, professor? E acho que do 7 agora até o 12, eles são capítulos proféticos. Nós vamos começar a falar um pouquinho de escatologia. É, interessante. É interessante que na, na, na escritura judaica, Daniel não está entre os profetas, né? Não. <risos> Mas é, esses capítulos que nós vamos ver daqui para frente são profecia, né? E... É, profecias do tempo do fim mesmo, né? a escatologia bem é, além de nós né? é, a, pega, tem, tem é, profecias que se cumpriram já, né? mas muita coisa aí do capítulo 7 em diante vai falar lá do tempo do fim mesmo, que a gente, se a gente lê junto com o apocalipse a gente percebe pessoal, então né, vai ficar aí a Curiosidade, espero que vocês continuem nos acompanhando. Nós vamos voltar falando do capítulo 7 e vamos né, falar um pouquinho lá do tempo do fim, ver esses seis capítulos aí pra frente. Que Deus abençoe. Até a próxima edição do ADEC TV, professor. É isso aí. A gente se vê no, no próximo programa, né, se Deus quiser. A palavra de Deus para nós nesse dia é esta, está em Filipenses, carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 6, diz assim, Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Vivemos dias tão difíceis e nós deparamos com pessoas ansiosas, pessoas que têm levado a vida de uma forma muito preocupada. Preocupada com certas coisas, preocupada com o seu dia a dia, preocupada com os seus afazeres. E essa ansiedade tem trazido um desconforto ao coração das pessoas. E eu vim aqui neste momento dizer para você, que Jesus ele tem a solução para você. Ele tem a solução para a sua vida. Nós precisamos colocar diante dEle, em oração e súplica, as nossas ansiedades. A Bíblia vai dizer para nós que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque a própria Bíblia diz que Ele cuida de nós. O texto diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, Jesus, tem cuidado de nós. Ele é que traz a alegria para nós. É Ele que faz com que essa ansiedade saia do nosso coração. Essa preocupação que nós temos. O Senhor, Ele tira de nós. Ele arranca do nosso coração, do nosso interior, da nossa mente. E Ele faz com que nós venhamos descansar nele. Por isso que nós não podemos... Ou, tenta, ou devemos fazer de tudo para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Nós devemos é, entregar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. A Bíblia diz, lançando sobre ele, é descansar, é colocar nas mãos do Senhor, e descansar e dizer para si mesmo, eu não preciso mais me preocupar. O que eu preciso fazer é colocar diante de Deus as minhas ansiedades, os desejos do meu coração, o desejo do seu coração, você colocar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu entrego nas tuas mãos as minhas ansiedades, tudo aquilo que vem perturbando o seu coração, tudo aquilo que vem trazendo um desconforto para você. Coloca diante do Senhor, coloca nas mãos do Senhor e diz para Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor cuide da minha vida, eu preciso que o Senhor. Cuida dessa ansiedade que aflige a minha alma, que traz um certo desconforto para mim. Mas se você fizer isso, colocando diante de Deus, colocando a sua ansiedade, a sua preocupação diante do Senhor, eu tenho certeza que você vai ter uma vida diferente. Uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de esperança, porque quando nós fazemos assim, quando nós colocamos diante de Deus as nossas ansiedades, colocamos diante do Senhor toda a nossa preocupação, o Senhor Ele estende a sua mão para nós e Ele concede para os nossos corações aquilo que nós tanto precisamos. Então, em meio a essas situações que nós estamos vivendo, nós precisamos urgentemente colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Né? E a, o texto diz claramente, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo, aquele que nos guarda, aquele que nos fortalece, ele vai ter cuidado da nossa vida. Então faça isso, coloca a sua vida diante do Senhor, coloca os seus anseios diante de Deus, os desejos do seu coração, coloca para ele e diz, Senhor, Cuida de mim, e eu tenho certeza que ele vai fazer isso por você. Eu quero fazer uma oração com você, para que Deus tira do seu coração esta ansiedade que tanto te aflige. Pai, nós te louvamos, rendemos a ti louvores e adoração. E neste momento eu quero pedir ao Senhor, para que o Senhor possa visitar a cada coração. Ó Deus, a cada mente, a cada pessoa que tem uma vida ansiosa, ó oh Deus, pessoas que estão passando por tribulações, angústias, mas que não conseguem, Senhor, sair dessa situação. Que eles possam agora sentir no coração, no seu, no seu íntimo, o desejo de entregar ao Senhor a sua vida e colocar nas Tuas mãos todos os seus problemas, para que o Senhor possa aliviar o coração deles tirando deles toda a ansiedade, tirando deles todo o desgosto, tudo aquilo que não provém do Senhor, e que o Senhor possa colocar no coração deles a alegria e a segurança em viver debaixo da graça do Senhor. Pai, eu oro a Ti, abençoando todos quantos estão me vendo agora, estão me ouvindo, sejam abençoados pelo Senhor e guardados por Ti. Pai, essa é a nossa oração, e é no nome de Jesus Cristo que eu oro ao Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, guarda isso no seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai fazer o que é melhor para você.